Oi, Irônicos e Irônicas, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer o tão esperado tour pelos meus esmaltes. Se vocês não sabem, eu tenho essa esmalteira, que ela foi feita sob medida para os esmaltes que eu tenho, e que logo eu vou ter que fazer uma maior, porque ela tá ficando pequena. E ela fica embaixo da minha mesa de desenho, eu tenho uma mesa de desenho porque eu faço faculdade de design gráfico, então eu coloquei ela aqui embaixo porque era o espaço do quarto que estava disponível e que eu não precisaria furar uma parede para poder fixar ela. E eu estou pensando em mudar de quarto, vai, vai mudar muita coisa, então eu não queria ter que tirar ela de novo do lugar. Então eu deixei aqui e quando eu mudar de quarto eu vou fazer uma nova, então enquanto é o que temos. E eu vou abrir ela com vocês, mostrar tudo, explicar tudo, então vamos lá. Eu aproximei, então provavelmente vai fazer um pouco de sombra. E como lá embaixo da mesa não tem iluminação aqui embaixo E ela abre Assim E eu tô segurando na mão Então provavelmente vou tremer E o ar tá ligado porque tá muito calor Então vocês vão ouvir um chiadinho Do fundo, mas não tem o que fazer E esses são quase todos os meus esmaltes No momento Porque os esmaltes que eu ainda não usei não ficam aqui, obviamente, eles ficam guardados separados pra eu usar e depois eles vêm pra cá. Nas portas laterais eu guardo todos os meus esmaltes da Impala, tanto nessa quanto na outra. Só que eu separei por cor da tampa, basicamente, porque sim, que eu tenho toque com isso. Então ficou todos os esmaltes da Sandy, que eu tento deixar as coleções meio juntinhas. Então ficou todos os esmaltes da Sandy, a primeira coleção... Foi uma das coleções que eu mais gostei, mais me identifiquei e mais sinto vontade de usar várias vezes as mesmas cores. Aqui tem esse carimbo de imã, de esmalte magnético, que eu nunca usei, porque não deu certo. Aqui eu tenho todos os meus esmaltes com tampinha preta e tem os da Isis verde. Eu comprei só alguns, eu não gostei muito de todas as cores, então eu comprei só as que eu mais gostei. Tem esse da São Paulo Fashion Week que eu gosto muito desse brilho deles, dessa coleção, é lindo. Tem esses dois de uma coleção de uma novela, que eu não lembro qual era o nome da novela, mas eu queria muito um esmalte cinza e esse aqui foi o único que eu achei na época. E vamos mais pra baixo. Aqui embaixo tem assim, as minhas tampinhas acinzentadas, chumbo. Tem essa coleção da Trem da Vida, que eu ganhei de presente do meu primo. Aqui tem o magnético, que é conjunto com, uh, com aquele imã que eu não consegui usar, que eu não consegui fazer, não deu certo. Essa coleção aqui é a festa, e eu sou apaixonada por eles, tanto que eles estão todos bem no finzinho, bem acabando. O preto eu gosto de usar sozinho, por isso que ele é o que tem mais, então é o que eu menos usei. E tem esses dois filhos... Na verdade, esse aqui é de cima, mas não coube. E aí, esse, esse filho único aqui, que eu não sei... eu não sei qual é que é essa. Brilhante Glam. Que eu não sei que coleção é essa, porque eu ganhei da minha afriada. Então, não sei de onde é que ele veio, não lembro dessa coleção. Mas ele é um vermelho com umas bolinhas pretas, que dá um efeito, assim, de semente de melancia, sabe? Então eu acho bem bonitinho, mas eu uso muito pouco, porque é vermelho, e aí eu teria que usar em cima de um esmalte branco ou vermelho, então fica complicado. E esse roxo aqui é lindo pra usar por cima de esmalte preto, pra dar um brilho diferente. E eu uso consideravelmente bastante pra quantidade de vezes que eu uso preto. Não sei se dá pra ver aqui. Dá. Esses aqui são novo 70, eu dei preferência a comprar... As duas texturas e eu comprei o rosa e o marrom. O marrom eu comprei com a da minha tia porque ela gosta de marrom, de esmalte marrom. Então eu comprei pra ela usar. E eu comprei esses três porque eu gosto muito de esmaltes com textura diferente, com acabamento diferente. Eu gosto de testar esse tipo de coisa. Então eu acabei comprando eles dois. Tem esse paetê que é dessa mesma coleção aqui da Anos Dourados que eu só tenho rosa porque também eu ganhei da minha filhada Então eu não sei. As outras cores da coleção Esse Oceano, cores do oceano Eu sou apaixonada por, por esses três, no caso Que são Os azuis da coleção É azul e meio esverdeado Eu sou apaixonada demais Eu acho lindo E eu penso seriamente Em comprar mais se eu ainda achar Porque eu uso consideravelmente bastante Esses E tem dois paetes aqui tem o verde, que é dessa coleção do Cores do Oceano, e o prata, que é, do, que é dessa coleção disco, que eu só tenho esse. Então é filho único de mãe solteira. Aqui são todos os meus esmaltes cremosos da Impala, tem essas duas partes aqui. E tem desde o roxo, clarinho, inocência, clássico, que todo mundo que tem Impala tem esse esmalte, até o branco, que é o esmalte mais básico da vida, só que o meu tá... Na reba da reba eu preciso comprar outro. Eu tenho vários tons de rosa, vários tons de vermelho. Isso acontece com todos os esmaltes. Eu sou muito apegada a rosa e vermelho. Porque foi esses esmaltes com que eu comecei a pintar unha. Então eu meio que acostumei com eles. Mas eu estou numa guerra pra conseguir me desvincular disso e comprar esmaltes mais coloridos. Eu tenho o famoso Jack, o crochê. Tem qual mais que é muito tradicional? Deixa eu ver. Acho que esses são os mais clássicos, assim. Eu tenho um perdido aqui. Que é o dessa linha fã. Eu só tenho ele. E eu amo esse vermelho. Esse tom de vermelho é um dos, meus, dos tons de vermelho favorito. Lá no blog eu brinco, às vezes, que eu tenho a busca pelo vermelho ideal. Porque eu tenho uma coisa com esmalte vermelho que eu enjoo muito rápido. Então eu compro muito vermelho pra achar um que eu realmente gosto e consigo usar. Eu já achei, e esse aqui é um deles, então eu, vou, eu tenho ele ali e eu uso muito pouco, que é exatamente para ele durar bastante. Aqui nessas duas fileiras eu tenho meus esmaltes da Colorama. Eu tenho essa coleção do Notre Verniz, que vem numa caixinha bonitinha, da Copa, que é escrito Copacabana. E tenho dois cobertura transformadora da cor. Eu tenho o verde e o violeta. E eu sou apaixonada por usar eles em cima de esmaltes que eu não gosto tanto do acabamento, do brilho. Eu jogo eles em cima pra fazer um acabamento mais legal. Aqui no cantinho eu tenho o meu único esmalte transparente da, da Colorama. Eu não gosto de esmalte transparente. Eu tenho sérios problemas com isso porque eu fico irritada. Parece que não cobre direito, que tem alguma coisa errada, mas na verdade não é. É o acabamento dele mesmo, mas é um acabamento que eu não gosto. Então eu evito muito de usar. Aqui embaixo tem os meus cremosos e cintilantes da Colorama, e eu tenho muito poucos, eu estou tentando comprar mais, porque eu acabei, eu acabava sempre trocando a, o Colorama pela Impala, talvez pelo like de cores, ou talvez pela, por ser mais barato. E agora eu tô tentando, porque o Colorama tem umas cores muito bonitas, e eu tenho gostado muito do acabamento dos novos da Colorama, então eu tô tentando comprar mais Colorama e largar um pouco mão da Impala. E eu tenho alguns de coleção, tipo, papo de salão, forma em cor, super cores. E tem alguns que são de linha regular, que é o Pur Glamour, o Grande Atração, o Chic Pele, que é muito tradicional, todo mundo tem esse esmalte. O absinto o meu único cintilante é esse aqui, que é o Fantasia, que é uma cor meio jeans, que eu acho lindo. Então, eu tenho bem poucos colorama né? Eu percebi isso também. Meus dois filhos únicos da Maybelline... São o Tropink, que é o rosa, e o Keep Up The Flame, que é o vermelho. E meu único problema com eles é que o aplicador, pra mim, é muito pequeno. O cabo do pincel é muito curto, então ele não vai até... Ele vai até o fundo, mas só se eu rosquear a tampa. Então é difícil de tirar enquanto eu tô pintando, é difícil de pegar produto suficiente. Eu acabo tendo que usar o aplicador de um outro esmalte, daí dá uma sujeirinha. Mas eu continuo usando porque eu gosto muito das cores e do acabamento deles. Então mim, eu só acho caro, então eu tenho poucos. Mas assim que eu puder, eu quero comprar mais sim. E ali embaixo eu vi como meus Aqualips, que é uma marca que vendia na praia. Eu não sei se tem aqui em Porto Alegre ou em outras cidades, mas na praia vendia bastante, em todos os lugares tinha. E a minha cor favorita dessa marca é essa aqui, que é o Pink Neon. Eu acho lindo, maravilhoso, eu amo essa cor. E do ladinho tem os meus quatro esmaltes da Gil Antonelli pra Hits. Tem o azul que todo mundo queria, que todo mundo brigava pra conseguir. Paguei caríssimo nele. Hoje eu não pagaria tudo isso por um esmalte. Mas ainda mais desse tamanho, porque eu acho que a, a, o problema da Hits é que os esmaltes são muito pequenos e são muito caros. Então eu tenho o... Eu não, esses aqui são os únicos esmaltes que eu não sei o nome. Boca Seca. Esse aqui. Ai... Que é o Frio na Barriga, que é o caro pra caramba. Esse é o Arrepio. Esse aqui é o faz Interior, é o único que eu sei porque ele é o preto. Então eu gosto de esmalte preto e é o único que eu sei. Aqui em cima tem todos os meus Top Beauty. Eu sou apaixonada. Os meus favoritos são esses 3D aqui. Esse rosa, que é o Flor de Acarandá. E esse verde, que é o Angra, que é um verde bem... Verde, bem tchan. E eu tenho aqui também três perdidinhos, que eu não uso tanto. Ai, me bati. Esse renda aqui é o que eu uso pra botar adesivo em cima. E é isso da, da Top Beauty. Eu tenho bastante, porque eles vêm de troco da farmácia, da h -Farma. Quando a gente compra lá, eles me mandam um esmaltinho de brinde. Então, obrigada, H-Farma, por alimentar meu meu vício, e eu amo essa marca do fundo do coração, Top Beauty é uma marca muito boa e muito barata, tem em qualquer lugar, tem Top Beauty, então vale muito a pena, super recomendo, e vocês podem ver que é o esmalte que eu tenho mais variado a cor, porque eu ganhei, eu não escolhi, se eu tivesse escolhido eu ia ter comprado um monte de rosa de novo, não sei porquê. mas embaixo tem os meus Aviva JFT, que vocês sabem que eu amo de paixão, é um esmalte um pouco mais caro, custa 6 reais, cada vidro mais ou menos. E eu tenho o meu favorito, que é o Tóquio de vermelho, e o New York Big Apple, de esmaltes com acabamento. Então, é só amor. E esses eu comprei de uma senhora que vendia no hospital onde a minha tia trabalha. Então a gente comprou dela. E eu escolhi pela foto, pelas cores. Então, eu escolhi meio no escuro. E podem ver que eu sei escolher muito bem esmalte. Que eu escolhi esmaltes bonitos. Do lado tem os meus Wear Pro Plus da Avon. Que hoje são os únicos esmaltes da Avon que eu acho que vale a pena comprar. Eu tenho aqui embaixo alguns da Color Trend. Esses dois aqui são da Barbie, mas eles são. Esmaltes adultos normais, eles precisam de acetona, então não dá pra botar em criança. Só são da Barbie, só isso. Mas esses ali eu acho que vale muito a pena. Tem acabamento legal, tem textura, cobre bem a unha, é maravilhoso. Esses aqui eu já não sou mais tão fã, porque eu acho as cores meio nada a ver, assim. Então eu não compro mais desses, eu só compro daqueles. Aqui tem todos os meus risquês. Que são relativamente poucos. Meu preto favorito da vida é esse aqui. Só que eu acho que nem vende mais esse esmalte, que é o preto fosco. Ele era dessa coleção de números ali, que eu não sei porquê. E eu amo ele. O vidro tá vazio aqui, é só pra eu não esquecer o nome e poder comprar um dia se tiver por aí. Tem os esmaltes da linha regular. Tenho dois da Penelope Charmosa, que eu nunca usei. Tenho dois Color Effect que eu só comprei esses dois também, hoje me arrependo, queria ter comprado todos. Tem um Isabelle, que eu usei muito pouco e que eu não acho tudo isso também. Tem dois nudes, mais para nude. O mais escuro é o que eu usei para fazer a unha estilo Kylie Jenner, Kardashian. Eu achei muito bonito. E tem um roxo lá, perdido, que eu nunca uso também. Aqui embaixo tem os meus Revlon, que são os Amores da Minha Vida. E eu não sei por que cargas d'água Eu não compro mais deles Porque eu amo a marca, amo os esmaltes Tem gente que não gosta Porque acha eles muito ralos E realmente eles são esmaltes bem ralos Eu tenho Quatro com cheiro E um de secagem rápida Que é o da tampa prata E eu amo todos, sério Amo muito, são os meus esmaltes mais caros Se eu não me engano Do lado tem todos os meus esmaltes Filhos Únicos de Mãe Solteira, que são os esmaltes que eu só tenho um da marca. Então eu tenho Jade, tem Coach, Big Universo, Vult, Vult é maravilhoso, quero comprar mais. Assim que eu puder, que eu, que eu voltar pra faculdade, eu vou comprar, porque lá vende. Tem Sally Hansen, Sally Hansen é outro esmalte que, se tu tem como, compra, porque é muito bom, muito bom mesmo. Milani, eu só tenho um que eu ganhei de presente de uma amiga. Tem DNA Italy, que eu planejo comprar mais em breve. Tem uma Eliana, só que eu amo aquele ali, brilho. Ele é um esmalte paetê. Aqui no canto tem os meus esmaltes da Realce, que eu também acho maravilhosos, super custo-benefício. O problema é que são mais difíceis de encontrar, pelo menos aqui na minha cidade não tem tanto. Então, chateada, mas eu amo eles. Aí bem no cantinho, no fundinho, bem macho aqui, eu tenho os meus três esmaltes da Ludurana, da, da linha Crackle, da época que era maravilhoso usar esmaltes craquelado. Eu não cheguei a usar nenhum deles. <risos> Mentira, eu acho que eu usei um só. Mas tá ali, guardei, vai que um dia a moto volta. Eles ainda funcionam, se eu passar eles ainda funcionam. Então deixei ali por, por garantia, se um dia precisar deles, eu tô, eles estão aí. Do lado tem os meus passinati. eu ganhei alguns de presente o único que eu comprei foi o do meio, que é o Gaia. E eu sou apaixonada tanto pela marca quanto pelo acabamento, pelo aplicador, por tudo. Só acho difícil de encontrar também, são esmaltes que eu não encontro com tanta frequência, então eu quase não compro porque eu não tenho por perto mesmo. Do lado tem os meus moda, confesso que eu nunca usei realmente um deles, eu acho que o único que eu usei eu usei de brincadeira com a minha prima e que ela queria pintar a unha e, ela ia... e eu deixei ela pintar a minha. E ela é pequena, então ela pintou tudo errado. Mas eu usei só pra brincar com ela mesmo. Esses nós quem comprou foi minha tia e ela é que mais usa. Então não tenho o que dizer sobre eles, eu ainda não testei nenhum. Do lado tem os meus notes da Ana Hickman, que vocês sabem não são os amores da minha vida. Eu tenho alguns que eu não gosto da textura, alguns eu não gosto do acabamento Alguns vieram com um aplicador quebrado, aquele ali do tubo diferente Inclusive é um tubo diferente, por isso ele veio com o aplicador todo destroçado Então não dava pra usar, tive que trocar de tubo, consequentemente eu perdi produto Então não foi uma experiência legal pra mim Vejo gente falando bem, dizendo que gosto e tá, tal, mas pra mim não funcionou, não rolou e esse é o tour dos meus esmaltes, eles estão todos apresentados a vocês agora, e se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem comprar esse, essa esmalteira, encomendar de vocês, eles fazem sob medida, então tu escolhe o tamanho que tu quer, tu diz quantos vidrinhos tu tem, e aí, eles fazem de acordo com o tamanho. Inclusive, são eles que vão fazer a minha nova quando eu mudar de quarto, muito em breve, eu espero. Então, vocês vão acompanhar todo o processo, fiquem ligados no canal pra saber tudo que vai rolar. Esse é o último vídeo do especial de 100 Irônicos, e mais uma vez, muito obrigada por serem tão incríveis comigo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Nos vemos de novo todas as quartas-feiras, então um beijo e até a próxima. Tchau!